5 coisas que você não deve dizer ou fazer nos Estados Unidos. What's up learners? Júnior Silveira o mensageiro da brilhagem aqui para te orientar a você não fazer essas cinco coisas ou falar algumas dessas coisas quando você estiver nos Estados Unidos.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 See you around. Bye! Com a minha camisa do Zelda. Minha camisa do Zelda. Yo. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No one might be nice to own a gentleman, I'ma do it off for you, couple of modus deals.